Finalizar com uma pergunta aqui para o Fê, não sei se fica legal, Fê, a gente perguntar como é que está o trabalho na pandemia com a galera, se é... acho que vale a pena ou não? É, não se vocês se quiser, se quiser fazer Sabe é que que uma, uma o que, eu acho, que eu acho legal que a gente não fez, que a gente poderia botar aqui também, hum. é, a, gente, a gente falou um pouquinho de preconceito e tal, é, é, dá a sua visão... É, de como que essas pessoas gostariam de ser tratada na visão delas, você que está sempre em contato, como de uma forma educativa, entendeu? Tipo assim, pô, a gente que não está no dia a dia com eles, se a gente encontra uma pessoa assim, como é que a gente pode é, incluir, fazer uma inclusão e tal, como é que é, de, de, é educar mesmo as pessoas, Não acho que essa pergunta também era muito boa, porque assim, às vezes, Muitas pessoas não sabem nem como, como agir, né? Tipo assim, ah, ajo normal, tipo, consegue ser normal, ou, ou não, que... ou dá um tratamento especial, ou a pessoa pode ficar ao fim. de Qual a forma qual é? Como é que eles talvez, gostariam Talvez é a pergunta, talvez a pergunta seja essa de fato, como é que eu me comporto? Né? E aí eu, eu, cara, ultimamente eu acredito, eu tenho, tenho visto muita coisa e tenho acreditado muito nisso cara, a gente só vai mudar o jeito de agir, a gente só vai entender como fazer as coisas quando a gente passar a conviver mais com isso. Por que, que eu sei? Isso. Por que que eu falo isso? Tem casos que chegam na piscina, contando rapidinho o que eu faço aqui na piscina. Então, é, antes de o cara entrar na piscina, ele vai para uma entrevista. Né? Eu faço uma anamnese com o cara, vou entender o diagnóstico, vou entender rotina, vou entender tudo. Tratamento que o cara faz, enfim, uma série de coisas. E tem pais que chegam lá e falam assim, olha, eu nunca tive contato com nenhuma pessoa com deficiência na minha vida, a primeira é meu filho. É. Ou seja, o cara já está perdido, porque ser pai de primeira viagem é muito tenso, é muito complicado. Sim. E aí vem uma criança com deficiência. Né? É. E aí, principalmente, a, a demanda hoje que é o autismo, uma uma, um transtorno, na verdade, que não tem é, causa, você não sabe o que, que acontece, para esse quadro se instalar, né? Você não, não entende o porquê disso, se foi, é, sei lá, você fez alguma coisa errada na gestação, ou se você se alimentou errado, enfim. Tem várias, várias hipóteses sobre isso, e o cara nunca teve convivência, e aí ele fica assim, e aí, o que, que eu faço? Que é a mesma coisa de qualquer outra pessoa que vai, vai ver, sei lá, um cego na rua, por exemplo. O que será que eu faço? Eu ajudo o cara? Eu não ajudo o cara? Isso. E aí? É. Né? Talvez se a gente convivesse mais com essas pessoas, é, a gente ia entender um pouco melhor. Né? Até uma história que um, que um cego, eu também tive a oportunidade de treiná-lo uma vez, ele contou, ele estava na rua, né? ele estava numa esquina, num cruzamento, e ele parou, porque ali era o ponto de referência para o encontro que ele tinha marcado com uma outra pessoa. Ele atravessou a rua cinco vezes. Porque as pessoas achavam que ele precisava de ajuda para atravessar. Mas não, ele só queria ficar ninguém, ninguém parado perguntou. ali. Exato, ninguém perguntou. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar. Às vezes tem um cara com uma cadeira de rodas tentando subir uma escada rolante. Primeira coisa que você faz, você precisa de ajuda. Tem pessoas que vão falar para você, sim, quero ajuda. Tem pessoas que vão odiar a sua ajuda porque quer fazer sozinho. Não vou falar não. Então assim, é manejo, né? É convivência. Porque momento você convive, você já fica, putz, vou perguntar pro cara. Ou não, às vezes você já percebe por um, sei lá, por algum movimento do cara, só pela, pela característica do gestual do cara, você percebe que o cara talvez não queira ajuda. E ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí tem, né? É, tem um cara que eu acompanho pela internet que ele fala que a gente tá numa geração que as pessoas procuram motivo para se ofender, né? É, é. a gente é, é, isso Porque também Às vezes, às vezes não é nem o cara que tá passando pela situação. É um terceiro que tá, tá passando ali. Viu uma situação e o cara se incomoda com aquilo. Não está. E, é, e, a, e, a e a pessoa. E a pessoa nem se incomodou, né? Aqui é, é objeto só. ali do, do negócio. Então, muitas Exato. vezes aí, é, não é só a pessoa que tem deficiência que vai procurar uma ajuda especializada, mas também os pais, os familiares, familiares aí precisam de uma ajuda também, né? Do, ah. de uma ajuda especializada, né? Para saber lidar, né? Porque... Você tocou num ponto fundamental: família. Ninguém pensa na família. Cara, e é incrível, a família é a provedora de tudo, cara. A família que tá 24 horas com os caras, ela que tem que prover alimentação, tratamento, uma série de coisas. Só que isso tem mudado nos últimos anos, na verdade. As pesquisas vêm mostrando isso ao longo dos anos, que a família ela se desestrutura de uma maneira absurda. Né? Papo de tipo assim, pai e mãe nem tem mais relação de marido e mulher, sabe? Dois amigos que estão criando uma criança. Em algumas situações, um ou o homem ou a mulher... Infelizmente, é, a mulher acaba ficando, na maioria das vezes, sozinha, né, para cuidar da criança, e, e é uma desestrutura total, total, total. E a família precisa desse, dessa ajuda. Né? Então, algumas, algumas equipes multidisciplinares hoje se atentam muito na família, né, de ah, e aí, como que você tá? E aí, vamos, vamos conversar? Muito vamos caso falar, de é? abandono do, de, de pai, eu, Fernando? Bastante. Ou não é muito comum? Bastante é isso que eu tava pensando, bem, cara, né? se, a, se a gente já tem uma quantidade grande de abandono de lares dos, dos homens, é, com, com, eu não sei, qual que é o termo correto? É? Posso falar pessoas normais ou sem deficiência? Tem, tem uma forma ah, pode, de não falar isso? Não. Né? É, é, é, é, é, né? não pode, pode falar Deus, normal, pode, pelo amor de Deus, pode. Pode, é, não, pelo não, então, amor de Deus. A gente tem é, é que, é que, é que, é que mediar. Pessoas sem sem deficiência, a gente já sabe que né, tem muitos homens aí que abandonam os lares. Eu fico imaginando nesse caso, né? É, ainda mais acontece com uma criança, né? Com, com alguma deficiência que vai precisar de um, é, de um cuidado especial, às vezes até financeiro também, a gente sabe que pode gerar um custo maior do que um filho sem deficiência. Então faz sentido, né? Os homens abandonam mais nesse caso do que. Ah, faz todo sentido. Outros, né? e, e pegando esse seu gancho do, do normal. As pessoas ficam com esse negócio de, ah, não pode falar que é normal, né? Alguns, alguns hoje usam típico e atípico. É, o, exemplo, o exemplo clássico que a gente vê sempre, curva de Gauss Em 95% das, das vezes, a, normalmente acontece tal coisa. Então, é normal acontecer aquilo. Normal. Não é um preconceito normal. falar que é normal, é só falar que é porque... É, a maioria das vezes que acontece, acontece assim, então é normal acontecer. Só que é o que você falou, né? A Isso. pessoa se ofende muito hoje em dia, né? Falou que é normal, porque eu não sou normal? Não, caramba! Não, não é pra ofender, é pra só significar que você não está dentro da grande maioria da conformidade, né? Exato. Mas né, é complicado. Tem gente que se importa, tem gente que não se importa, mas na sociedade chata que a gente está vivendo aí ultimamente, é, é complicado algumas palavras aí, né? Esse é assim, exemplo da, da curva de Gauss é legal, hein? Você falar de normalidade do curva de Gauss estatística é uma ótima, uma ótima analogia, realmente. Se você tá dentro daquele intervalo ali de... a pode falar de 3 sigmas, 4 sigmas, assim, que são os desvios padrão, né? Então você pode falar que tá dentro de uma normalidade, dentro de uma Sim. curva, né? E quem tá na, nas pontas é quando você tem algum tipo de anomalia, né? Faz sentido. Do mesmo jeito que a, a gente fala que, é que o Newton Bolt, isso. por exemplo, não é uma pessoa normal. Eu não normal esse Só que é, vai ele agir, é, só que, talvez, que tá Acima cima, da média, né? A galera fica brava. Porque parece que, ah, não, você tá sendo prejorativo. Pre não, não estou sendo prejorativo. Excelente analogia, Elcio. Excelente analogia. Você, você tocou num ponto agora perfeito, né? Quando você vai falar de uma pessoa né que tá acima da média fala e falar que curva. ela não é normal, o pessoal encara. Não, legal. Agora, quando você fala uma pessoa que tem uma deficiência em alguma coisa e ela não é normal, puxa, você tá, tá sendo pejorativo, né? Você tá sendo oh. exclusivo, né? Parece que... E não é isso, né? Exato. É claro, é, é tudo o contexto, o tom que você é... coloca, né? Esse é, esse é o ponto. Acho que a galera usa é. muitas palavras... Muitas pessoas babacas, otárias, usaram muitas palavras de um contexto bom, fora de contexto, e acabou caindo na, na, na, na boca do povo. Por isso que a gente já teve, tem aquele negócio tipo, de linguagem neutra, essas coisas, cara... Não é o tipo de linguagem que vai resolver o problema de preconceito. Muito mais o, a forma que você fala. Igual a gente brinca, né? Eu posso virar pra Adriana e falar Caralho, Adriana, filha da puta. Mano. Pô, eu tô meio que elogiando a Adriana, né? Mano, como é que esse filha da puta fez isso? Aí eu posso é. virar e falar pro André Nossa, André, você é legalzão, hein? Tipo, falando com uhum. seu cuzão, né? Assim, não é a palavra Exato. em si. É muito mais o um é. contexto tá, de que sim, você tá inserido e tal. É complicado isso, né? As pessoas estão muito na linha de querer se ofender muito, igual a gente falou, por qualquer coisa. Você falar uma palavra, você, pô, eu vi falar muito tempo atrás, você não podia nem falar mais autista. Se você falasse que é autista, as pessoas já ficavam... Não pode mais falar autista. Espera aí, cara. Não pode mesmo? Ou você também... Será que está naquele nível e você está doendo muito porque você também sente muito aquela dor. Talvez ter um filho sente muito a dor... Puta, será que tá certo eu não poder falar que é autista? Tem que usar... Aí já já, qual que é a palavra que você falou, né? É o espectro, né, ô Fernando? Já já também espectro, Pô, cai gente... na boca do povo. Já nem espectro mais dá pra poder falar. Putz, né? Como que a gente controla isso aí, né, galera? É complicado. E como é... você vai chamar a pessoa que tem alguma coisa, de, de algo que, que é diferente daquilo é... que ela tem? Como Exato. você vai chamar como a pessoa que síndrome de Down? Você vai chamar do quê? O... Aí você inventa uma é outra palavra. Pessoa então, síndrome de Down não pode mais. Agora o nome correto é pessoa ABC. Aí já já pessoa ABC vira prejorativo. Aí não pode mais falar pessoa ABC. Assim, não é a palavra. Né? É o contexto. É o quanto Sim, é a exato. pessoa tá te agredindo. Igual eu brinquei. Eu posso falar com a. Porra, Adriano, filha da puta. Cara, pô, mas eu tô usando uma palavra num contexto onde eu já tô elogiando. Né? Então, é, é isso que hoje em dia. A gente começa, a gente foi muito numa linha de levar tudo ao pé da letra, né? Sim. Isso Bom, eu é tenho Eu tenho duas últimas perguntas da minha parte aqui. Uma é uma impressão que se eu eu, eu tive contato com pessoas com, com síndrome de Down, né? É, na infância, tinha uma vizinha, e depois amigos também, que com filhos, né? É, eu tenho impressão que o pessoal, as crianças principalmente, né, e, e adolescente que eu tive contato, são muito carinhosos, carinhosos, né, eu não sei se foi a minha experiência, mas é, me parece que é, tem um carinho a mais, né, nessa criança que, cara, dá vontade de apertar, assim, sabe, é uma coisa diferente, e para mim, é, a experiência que eu tive foi muito boa, né, é assim para todo mundo, Fernando? Ou existem graus também? Como é que é? é existe, existe alguns graus de comprometimento, tem alguns que... Assim, todos têm uma, uma deficiência intelectual. Toda, toda criança com síndrome de Down vai apresentar algum déficit cognitivo. Né? E isso vai variar, uns mais, outros menos. Aí né? você vai ter aqueles que vão ter comprometimento motor, outros não. Você vai ter aquele que tem autismo associado, outros não, enfim. Tem uma, uma gama aí bem diversa. Mas a, a experiência que, que você relata, geralmente, normalmente, é o que acontece. E são mais é, carinhosos, mais são. Carinhosos e tal. Tem algumas pessoas que acreditam que o cromossomo extra é o cromossomo do amor e tudo mais. Tem todo um folclore é, envolvido nisso. Mas é muito legal porque também tem o tem oposto, cara. Teve uma vez que eu estava numa competição e tem uma categoria específica, né? Nas competições tem categorias para as deficiências, né? De acordo com a tua deficiência, se enquadra numa categoria. E. E o S14 é da deficiência intelectual, que é onde o síndrome de Down se encaixa, né? Cara, e, e é muito engraçado, porque tinha um menino com síndrome de Down lá, pronto para a prova dele. Então, tava ali na câmara de espera, que a gente chama, né? E, cara, eu tenho o costume de cumprimentar todo mundo. Eu sempre fui, assim, eu fui educado assim. A gente sempre conversa com todo mundo e é respeitoso, né? Cara, eu falei para o moleque, boa tarde. Só faltou, só faltou ele olhar para mim e falar, só se for para você, meu amigo. Mal-humorado pra Caramba, para caramba! Ele cara fechada e eu fiquei até sem reação. Falei, não é possível isso. Concentração Não é a concentração. <risos> <risos> Rapaz, cara, bravão, bravão, bravão, bravão. Eu falei, porra. É normal. Acontece, é, e vez. assim é normal, igual a gente tem, né? Tem a gente dias, que vezes, né? é não tenho é, pelo menos eu não, nunca fui diagnosticado com autismo né mas alguns amigos falam que eu sou meio né pancado mas depois o é, que que eu ia falar até esqueci cara eu? não seu problema não é tá o não é outro é Por meu problema é outro hora, né <risos> é, eu vou cortar e vou para minha última pergunta é, Fernando como é que tá o trabalho aí na pandemia? Eu sei que para todo mundo, né, cara, a coisa virou 360. E o seu trabalho, né, o, pe o pessoal que trabalha, né? É... E até as crianças, né, que também acho que sente uma falta imensa né, dos treinos, né? E como é que tá? É, tem, sido, tem sido cada vez mais... É... Vou usar até a palavra de coach, né, que é o, um dos encontros que vocês fizeram, né? É desafiador, né? É a palavra que os é. caras gostam de usar, né? Mas é, é de Challenger. Falo, é... Você estava usando a palavra <risos> errada. É Challenger. Mas, cara, tem, tem sido uma coisa desafiadora mesmo, porque os protocolos que você tem que seguir, nem todo mundo é, consegue se adaptar muito bem no começo. No meu caso, não mudou muito, porque o meu atendimento já é individualizado com horário marcado. É ah, que tá. esse é o principal, a principal recomendação dos protocolos, né? E natação não dá tá de o... máscara, né? Então, os caras, por exemplo, as crianças não usam máscara. Eu, eu uso aquela face shield, tem todo esse, esse preparo, todo os protocolo que segue. Então, eu chego já tipo, 20 minutos antes da aula, higienizo todos os materiais que eu vou usar e tudo mais. Aí tem alguns estudos que saíram agora recentemente que a água inativa o vírus após 30 segundos, né? a água tratada da piscina. Então, a gente Bora, vai ficar talvez tudo. um pouco mais tranquilo. É, o cloro, o cloro Pensa, arregaça tudo, né? Arregaça tudo, ah, beleza. Então, então a gente fica um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, cara, é difícil. Porque tem pessoas que não respeitam o lance de um acompanhante por aluno, aí tem a família inteira ver o cara na piscina. Pô, não pode, cara. Então você tem que pegar firme nisso. Né? Então às vezes o espaço na piscina tá apertado porque tem muita gente, então você tem que alocar as pessoas. Então é, é tudo, é tudo passível de adaptação, na verdade. Você tem que ir adaptando de acordo com o que está acontecendo. Então, você vê que está aglomerando muito, ó, galera, um por vez, não dá para entrar e tudo mais, porque tem pessoas que acabam não respeitando isso, e a gente precisa pensar em uma série de coisas, principalmente em nós mesmos, né? pela, pela exposição. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado, se eu se eu pegar o vírus, por exemplo, eu não vou poder trabalhar, pelo menos durante... Já foi vacinado, vírus. né, Fernando? Esses dias você Já tá tomei bom. a primeira, a primeira dose. A primeira dose né? Já veio jacaré? É. Então, na cara cara, dele. Ele nada, eu, né? Eu não, eu não percebi, eu não percebi muito bem, porque eu já tô no meu habitat natural, né? então, é, então. <risos> é, Até ele podia ter tomado cloroquina da piscina, ó. Cloroquina. <risos> nossa, <Elcio, risos> nossa, Elcio, nossa, <risos> nossa Elcio. Bebendo o casal Belo. Tem que tomar cloroquina, <risos> já falei. Ó, cloroquina! <risos> Elcio continua na programação, cara. Pelo amor de Deixa eu contar uma historinha, um momento cute aqui. do... Então, tá... Para acabar, para acabar, conta aí. Para acabar, parinha para acabar. Quando a, a Camila ficou grávida, né, da Manu, a gente estava na dúvida do nome. Eu gostava muito de Isabela, que queria que chamasse Isabela, e a Camila gostava de Eloá. E a gente ficava naquela briga, não, acho que é melhor Isabela era, não, eu quero Eloá, não, quer quero Isabela, eu quero Eloá. E o Gabriel, um dia chegou em casa falou que, que, e a gente perguntou para ele, o que, que você acha, melhor, Gabriel, Isabela ou Eloá? Ele estava com uns quatro aninhos. E ele falou, eu, que, eu queria que fosse Manuela. E a gente falou, Manuela? Mas por quê? Não é por causa da, da minha amiguinha da escola. E quem que era a Manuela, amiguinha dele da escola? Era uma menina que tinha também uma certa deficiência, ela, ela era uma, era, eram deficiências bem leves, assim, ela tinha um pouquinho de dificuldade para andar, ela tinha já um problema de visão, então ela usava já um óculos, já assim, né, um grau um pouquinho alto para a idade dela, tinha quatro anos, né, imagina. Quatro anos a óculos já não é muito normal, e já era um grau um pouquinho alto, então ela tinha aquela dificuldadezinha para andar tal, tinha é, de aprendizagem também, né, e, só que ela era o xodó da turma, cara. Todas as crianças protegiam ela. Todas, sem exceção. Tá vendo? E o Gabriel não só protegia, gostava tanto dela que queria que a irmã dele chamasse Manuela E aí a uhum. gente deu o nome da Manu. Parabéns. Não, o mesmo nome. Da é Gabriel? Gabriel. Isso aí. É, muito legal. Lembrei é disso galera. agora. É Acho galera. que tá muito tendo contexto aí.